tá dando até dó aqui vamos embora sempre pensa eu ah, fazer ok ok olha aponta os pés para alguma direção ok é isso aí uh, uh. Uh. Nada mal, cara. Alberto Escórfano. Luca Paguro. Piacere. O que você disse? Vamos, vou te mostrar outras paradas. Feitio dele. Fica de olho. Vai ter monstros terrestres em todo lugar. Ah, ah, ah, ah, desculpa, eu tô tão nervosa. Não, eu entendo você. Eu também tô de escama em pé. Uau! Ragazzi, se quiserem se inscrever Vão ter que merecer Julia E qual eu vou usar? Hã? Hã? Não encosta Eles não vão fugir <risos> Isso não é excursão Podem começar a trabalhar Ah <risos> Palhaçada, né? Algum monstro marinho? Não, mas eu vi uma presa. Hércules! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Hum. Cadê o outro sujinho? Ei, mata, Julia! Olha isso! Tá todo molhado! Ticho, é. pega isso! Subito! Ah, tá por hoje. É, concordo. É. Ah, Ticho! O motor! Gente, será que eu posso? Oh, desculpem, eu não sei usar as pernas. Oh, então tá. Prende lá. Muito legal, né? E se a gente fosse lá ver? O que tem de legal nisso? Uh, eu acho interessante. Por uns dias... Luca, jamais vai ser aceito na escola. O que acha que vão fazer depois que virem sua cara de peixe? Vem logo. Não. Alguma coisa aí tá cheirando mal. Tipo mais que o normal. Estão escondendo alguma coisa. O quê? Mas na verdade, eu não sou. Para! Espera a sua vez, picoleto. E o número dois, eu não quero vocês nela. Eu falei pra parar. Isso, vão. Melhor vocês correrem. Por que quis descer ali bravo? não devia ter feito oh, isso já foi tá tudo sob controle ah. levantar viu ah. eu disse que o é monstro. Só viram isso? Por aqui! Uh. É dinheiro! Fragate! Agora! Ah, idiote! Vocês deixaram ele fugir! Pro marco, Vamos matar esse monstro marinho! Beleza, ó! Oh, a gente ainda consegue vencer! Você come nada! Vai vencer! Luca! Eu que é o pior lugar para vocês, torturoso! Não conhecem aqui, não? Você acha que eu quero que você vá? Essas foram as melhores. Arriscar sua vida por uma vespa? Meus pais queriam que eu fosse embora. Mas agora acabou. Valeu! Não me agradeça! Ah, ah, ah, Para ah, de ah, ser! <risos> Índole isso, vai! pelo veloque Isso não é justo! Ele engoliu! Ele só pode estar aqui em algum lugar. Desculpa, mãe, desculpa, pai! Eu tenho que fazer isso! Volta aqui agora mesmo! Não, não, não, não, não. Agora não. Está tudo certo. Valeu, gente. Julieta? Papá. Presto. Meio que vendi ela. Luca, você prometer que vai escrever todo santo dia e que vai se cuidar direitinho e é pra se cuidar, ouviu? Você vai ficar com a Júlia e a mãe dela. O garoto que convenceu eles. Não foi nada fácil. Obrigado. Ah, e lembra sempre. Você sabe que eu te amo, né? É claro. Então, o trem já vai sair. Ou você não vai? Piacere. Girolamo, trombeta. eles te virem, não vão ter a menor dó. De onde os barcos vêm mesmo? Eles partem do vilarejo. Fica pertinho daqui, filho. Acha que eles vêm aqui pra fazer o quê? Não, ah, puxar não, a conversa? Não. não, eles vêm querendo matar. Hã? Acha que ele ficou com medo de subir lá? Hã? Relaxa, também não sou humano. Você mora por aqui? Aqui embaixo? Não, não, não, não. não. Só vim pegar minhas coisas. Hã? O que tá fazendo? Hã? Respira. É incrível, né? O uh, que, que é isso? A Vespa. É só sentar nela e ela te leva a todo canto. Sua vida é tão mais legal do que a minha. Eu não conheço nenhum lugar. O que eu tiver que fazer pra te manter longe da superfície, eu vou fazer. Você não conhece a superfície? Não seria muito bom ter uma Vespa de verdade? É, e a gente vai ter uma. A minha família queria que eu fosse para um lugar horrível, longe de tudo que eu amo. Você sabe que eu te amo, não é? Mas se eu ganhar essa corrida, eu vou poder ser livre. De onde é que seus amigos são mesmo? Eles são colegas de classe. Seus amigos se entendem de peixe. A gente não precisa de escola, a gente não precisa de ninguém Você não quer tentar? Luca, jamais vai ser aceito na escola Será que eu exagerei com ele? Não, você só tava tentando proteger ele Eu quero ir pra escola De novo? A gente não vai ser aceito Julia, A gente não tem tempo pra ficar zoando Ah, uh, ele foi embora. Você sabe aonde ele foi? Acho que ele não quer que a gente vá atrás dele. Mas eu vou. Ah! Ah, mas agora eu entendi. Ah. Vocês não pensaram que esse é o pior lugar pra vocês? o Meu pai caça monstros marinhos. Sinto muito. Eu, eu não devia ter feito aquilo. Já falou, eu não ligo. Agora vai embora. Aquelas marcas, o que são? Eu comecei quando meu pai foi embora. Então você tá aqui sozinho faz tanto tempo assim? Luca, nós dois nunca devíamos ter sido amigos. Vá embora daqui! Eu não vou falar de novo. Ok. Eu vou, vou vencer a corrida. O quê? Eu vou correr sozinho. Olha, proibido não é. Oh, não me faz rir. Não teve grana pra um calçal de banho? Desculpa, mãe. Desculpa, pai. Eu tenho que fazer isso. Ah, agora não. Para, para. Eu tô tão perto. Não sai daí. Subindo. Vocês dois não são bem-vindos. Saiam do meu vilarejo Alberto. Não, Luca, para. Não sai daí. Não. Celo E quem me ensinou? Nenhum falso. Eu vi eles primeiro. A gente não dá com medo. Todo mundo tem horror e nojo de vocês. Porque vocês são monstros. Estão ah, então são o quê? Eu sei quem eles são. Eles são Luca e Alberto. Eles são os vencedores. Eu... Eles não podem ser os vencedores. Eles não são nem humanos. Tecnicamente e legalmente. Eles venceram. Daí tá que venceram! Eles são monstros! Andiamo! Acabou! O reinado de terror finalmente acabou! Desplê eu feito um monstrinho e deu uma lição naquele humano. Eu tô tão orgulhosa de você e eu tô tão grata com você. Te amo, mãe. Agora a gente vai arrumar a vespa. Ah, sobre isso aí, meio que de ela. Você pode ir pra escola. O garoto que convenceu eles. Não foi nada fácil. A gente tem que ficar junto. Mas eu vou estar tá com você. Como eu vou saber se você tá bem? Você me tirou daí, Luca.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 Não, você só estava tentando proteger ele. Eu quero ir para a escola. De novo? A gente não vai ser aceito. Olha, não. A gente não tem tempo para ficar zoando. Ah. Ah, viu? Eu disse que é eu ia... Era... Uh. Vai embora! Cadê o Alberto? Uh, ele foi embora. Você sabe aonde ele foi? Acho que ele não quer que a gente vá atrás dele. Mas eu vou. Ah. Entendi, ah. vocês não pensaram que esse é o pior lugar pra vocês? O meu pai caça monstros, parinhos! Sinto muito, eu, eu não devia ter feito aquilo. Já falou, eu não ligo, agora vá embora. Aquelas marcas, o que são? Eu comecei quando meu pai foi embora. Então você tá aqui sozinho faz tanto tempo assim? Luca, nós dois nunca devíamos ter sido amigos. Tu... Vá embora daqui, eu não vou falar de novo. Ok, eu vou, vou vencer a corrida.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 Eu vi eles primeiro! A gente não dá com medo! Todo mundo tem horror e nojo de vocês! Porque vocês são monstros! Eles não são monstros! Ah, então são o quê? Eu sei que eles são. Eles são Luca e Alberto. Eles são os vencedores! Eles não podem ser os vencedores! Eles não são nem humanos! Tecnicamente e legalmente, eles venceram. Daí aí que venceram! Eles são monstros! Andiamo. Acabou. O reinado de terror finalmente acabou. Desculpa. Você correu feito um monstrinho e deu uma lição naquele humano. Eu tô tão orgulhosa de você e eu tô tão brava com você. Te amo, mãe. Agora a gente vai arrumar a vespa. Ah, sobre isso aí. Meio que vende ela. Você pode ir pra escola. O garoto que convenceu eles. Não foi nada fácil. A gente tem que ficar junto.